O Salmo 91 é um dos mais conhecidos e lidos da Bíblia. As palavras deste Salmo têm a unção para atrair o favor de Deus, gerar a proteção divina e nos fortalece para enfrentar todas as adversidades da vida, desfazendo todas as amarras do inimigo e trazendo a proteção para sua família e para sua casa. São palavras maravilhosas de conforto. O Salmo 91 Mostra o caráter protetor de Deus para com aqueles que confiam nele. É uma das obras mais importantes que já foram escritas. É impossível imaginar algo mais belo, mais sólido, mais profundo ou mais ornamentado. Agora estarei orando este poderoso Salmo, o Salmo 91, que faz sentir a presença de Deus todas as vezes que eu oro. Quando começarmos a oração, você vai entender o que eu estou falando. Mas, antes de começarmos, vou pedir para você, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as orações e estudos que estou publicando. Já deixe também o seu gostei, porque através do seu gostei, você está indicando ao YouTube que você gosta do conteúdo e que ele pode mostrar esse vídeo para mais pessoas. E deixe também o seu nome e o seu pedido de oração nos comentários para eu estar orando por você em minhas orações devocionais diárias. Então vai lá e já deixe o seu nome e o seu gostei e se inscreve no canal do Pastor Elton Melo, se você ainda não se inscreveu. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente, pois o Salmo 91 é o salmo da fé no Deus do impossível, aquele que nos guarda e nos protege de todo o mal. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 91, logo após, vamos juntos fazer a oração com base nas promessas deste Salmo, clamando por proteção e para que Deus desfaça todas as amarras em nossa vida e em nossa família. É muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, não saia antes de terminarmos. Seria muito bom também que você fizesse essa oração durante a semana, durante os próximos sete dias a partir de hoje e você vai entender o poder dessa oração. Então fica aqui o meu convite para que você volte aqui e faça esta mesma oração durante sete dias. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora quero que você se prepare e ore junto comigo, ou apenas me escute e ore mentalmente. Vamos começar lendo todo o Salmo 91.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 para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Agora vamos orar juntos. Ó oh Senhor Deus, meu Pai amado, eu me entrego agora em suas mãos, meu Pai, e já posso sentir a Tua presença me confortando. Eu me entrego ao Senhor e descanso tranquilamente nas Suas promessas, fazendo de Ti o meu abrigo, debaixo de Sua sombra eu descanso em paz. Pai amado, o Senhor é o meu abrigo o meu refúgio e a minha fortaleza. Só o Senhor é capaz de me livrar do mal e quebrar todas as amarras sobre a minha vida. Senhor, a sua presença me conforta de uma maneira tão bela, que eu não consigo explicar com palavras, mas eu sinto a sua presença me cuidando e me livrando dos perigos. Em sua presença eu sou mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho. Eu não temerei nenhum mal pois tu estás comigo. Ó oh Senhor, expulsa todo o mal de minha vida, vai desfazendo as amarras em todas as áreas da minha vida. Vai desfazendo as amarras na vida sentimental, vai desfazendo as amarras na vida financeira, vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo. Ó oh Pai amado, construa sua muralha impenetrável ao redor de minha família, ao redor de minha casa, para que nenhum mal se aproxime. Meu Deus, a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome. Senhor, envie os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos, para que eles me sustentem para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir. Meu Deus e meu Pai, sei que a sua resposta e a sua promessa sempre estarão comigo. Senhor, eu te peço que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento, e olhe também para minha casa, Senhor, e para minha família, pois eu estou aqui para pedir a sua proteção não só para mim, mas para as pessoas próximas a mim também. Mostre o seu caminho para eles, Senhor, para que todos possam alcançar a graça e a felicidade divina. Vai resolvendo, meu Pai, todos os problemas. Todas as causas, todas as brigas e intrigas na família, vai resolvendo meu Pai, as causas na justiça, vai quebrando as amarras que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados. Eu sei meu Deus, que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar, então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre cada coração que está sofrendo. Pois só o Senhor tem o poder de transformar a vida de cada um que ouve esta oração. Senhor, nos dê forças para enfrentar todo o sofrimento e que assim a nossa fé seja renovada no teu poder. Tu és o Deus que sabe de todas as coisas e eu confio que o que o Senhor tem para mim é muito mais do que eu posso imaginar. O Senhor tem poder para transformar a minha vida. Mas se existe algo dentro de mim que está impedindo o seu agir, então peço que o Senhor revele agora o que impede o teu milagre de acontecer na minha vida. Que a sua misericórdia transforme todo o meu ser, para que eu possa ser digno de receber todas as suas promessas em minha vida. Pai, visite agora o coração de cada pessoa que me acompanha nesta oração. Que este canal, com todas as mensagens e orações, possa ser uma bênção na vida de cada pessoa que aqui está ouvindo esta oração e procurando por abrigo no Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer proteção para cada uma dessas pessoas e seus familiares, e venha também mudar a história de cada um aqui presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, dessa forma você vai poder receber todas as orações. Não se esqueça também de compartilhar essa oração com seus amigos e familiares, pois dessa forma você ajuda o canal a crescer e leva a bênção para essas pessoas, porque quando a gente abençoa a vida de alguém, nós também somos abençoados. Fique na paz do Senhor Deus!